Seguir Tua Palavra Queremos Ouvir Por mais Difícil De se praticar Tua Palavra Queremos Guardar Palavra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 Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O joio são os que pertencem ao maligno. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai Quem tem ouvidos, ouça Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos nos sentar Nós vivemos tão atarefados Num ritmo tão apressado Que talvez nos falte o um momento de refletir Que um dia nós vamos prestar contas a Deus quando esta vida terrena se findar. O Evangelho sempre nos lembra disso. Não para fazer com que nós tenhamos medo da morte ou do julgamento, mas para que nós nos comprometamos nesta vida. Existe vida após a morte. E não é uma vida que se repete aqui em sucessivas vidas. Faria sentido você depois de tantas lutas, voltar aqui para essa terra, embora seja difícil de nós nos desprendermos dessa vida, nosso coração anseia por mais. O Senhor nos fala de uma outra vida, a eternidade. E hoje a parábola do joio vai nos explicar como será no pós-morte. O joio e o trigo são dois elementos que Jesus utiliza como comparação para falar daqueles que assumem as obras de Deus e aqueles que se deixam levar pelo maligno. Jesus vai explicar esta realidade a pedido dos discípulos. Ele já havia contado a multidão, sobre a parábola, mas é aos discípulos que ele explica. Justamente porque existe na igreja o magistério da igreja, que é formado pelos bispos, que tem esse poder da interpretação da palavra de Deus. É claro que nós podemos ler a palavra de Deus e também colher a mensagem dela na nossa oração pessoal, mas é preciso aprofundar e saber o real sentido desta palavra ensinada pela igreja. Joio e trigo representam o bem e o mal nesse campo que é o mundo e que também podemos dizer que é o nosso ser. O joio é muito parecido com o trigo. Certa vez eu vi uma foto e é quase que imperceptível a distinção entre um e outro é preciso que ambos cresçam para que você possa ainda depois de muito custo identificar e diferenciar um do outro o Senhor hoje nos fala que o trigo são aqueles que têm como grãos as obras da caridade da misericórdia da bondade do amor são aqueles que são de Deus E agem conforme esta palavra O joio por sua vez São aqueles que se deixam levar Pela tentação Pela sugestão do maligno E são aqueles que se fecham em si mesmos São insensíveis aos outros Acabam Pendendo para a mentira Para conseguir algumas vantagens próprias São aqueles que mergulham em tantos vícios e vão se afastando cada vez mais do Senhor. Mas não são apenas aqueles que dizem sim para o mal, mas aqueles que também fazem com que outros pequem. Se os grãos do trigo podem alimentar, os grãos do joio podem confundir muitas pessoas. Aqueles que fazem o mal Acabam afetando a outros Influenciando a outros E qual é a consequência de tudo isso? De uma vida vivida distante de Deus De uma vida vivida em comunhão com Deus Nós bem sabemos Na eternidade nós vamos ver o eco Daquilo que nós buscamos ao longo desta vida Há um ditado popular que diz que nós colhemos aquilo que plantamos e hoje nós vemos que Deus semeia sementes de trigo, do seu reino, de valores e o diabo também semeia as sementes de discórdia, de divisão, de falta de obediência, de falta de docilidade e tantas outras coisas que o maligno quer realmente incutir em nós, mas somos nós que vamos realmente deixar isso crescer ou não. Embora nós não queiramos determinados pecados na nossa vida e principalmente aqueles dos quais nós queremos nos desfazer, existem algumas fragilidades nossas também que parece que insistem em permanecer no nosso coração. Eu não estou falando que nós somos reféns, não é? De alguns pecados, como se nós não tivéssemos a capacidade de sair deles. Mas o próprio Paulo fala sobre o espinho que ele tem na carne. Até hoje nós não sabemos o que vem a ser isso. Era uma fraqueza dele, era uma inclinação, era uma fragilidade. Mas ele sabia que esta fragilidade o tornava humilde. E sabendo da sua imperfeição... Ele não podia ser arrogante. Talvez alguns de nós gostaríamos de arrancar esse joio de dentro de nós, que é aquela inclinação para determinado pecado, que é aquela fragilidade, o ponto fraco que nós temos. O Senhor, no entanto, diz que nós não devemos arrancar apressadamente este joio, é preciso deixá-lo crescer. Isso não quer dizer que o Senhor está falando, deixa o pecado crescer. Não é isso não. Mas é preciso se desfazer desse pecado na hora certa. O que aquele meu pecado traz como ensinamento para mim? Eu sempre digo para as pessoas que vêm em busca de uma confissão. Por trás deste pecado e às vezes até dessa lista que você fez... E assim algumas pessoas preferem não é, até escrever o seu exame de consciência. Por trás de cada um desses pecados elencados aqui, que agora vão ser arrancados, existe um convite à busca de virtudes. Tanto é que se nós formos ver o avesso daquele pecado cometido, existe ali um convite de Deus, algo que nós precisamos cultivar dentro de nós. E que apenas no momento que a gente identifica como joio, ah, isso daqui realmente é um joio na minha vida. Que eu vou realmente enxergar aonde está o trigo que eu devo deixar crescer. E mais ainda, o Senhor na sua infinita misericórdia pede para que não se arranque o joio, que também representa aqueles que estão num caminho do mal, Justamente para dar a oportunidade de que esses se convertam. Nós não estamos numa bolha. Nós estamos num mundo de pessoas boas e más. Convivemos com pessoas que têm caráter, são íntegras, honestas e outras que talvez tenham outras atitudes. E atitudes até mesmo que vão nos provocar a ser mais santos. Também a eles o Senhor quer dar a oportunidade de conversão. Por isso que Ele não arranca apressadamente o joio, justamente para que esse possa se transformar em trigo. É com o trigo das boas atitudes, do testemunho, que nós podemos também ajudar outras pessoas a se converter. Que nós busquemos nos pequenos gestos de cada dia, aquilo que sem dúvida nenhuma pode fazer a diferença no campo da vida de tantas pessoas. Conviveremos com muitos que talvez vão nos incomodar, quem sabe até o fim da vida. E ainda que nós tentemos eliminar algumas pessoas da nossa existência, da nossa convivência, aparecerão também outras situações muito difíceis com as quais nós vamos nos deparar. São os joios que nós temos pelo caminho. Não conseguiremos arrancar a, tu, a tudo né? e a todos, mas nós sabemos que um dia o Senhor vai nos recolher e nós então seremos julgados pela misericórdia de Deus a partir da escolha que nós fizemos na terra. Que a nossa escolha hoje, enquanto estamos no campo deste mundo, seja por Deus, para que, justificados por Ele, salvos por Ele, nós brilhemos como o sol no reino de nosso Pai. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.